Rugidos e sons dos leões Os leões são animais carnívoros e são encontrados principalmente na África subsahariana embora uma pequena população de leões asiáticas também habite a Índia eles são considerados os maiores felinos da África e neste caso da pequena região da Índia e são conhecidos por sua juba distintiva nos machos e por seu fabuloso rugido. Ai, ai, ai, ai, ai,